4. Evolução de tudo o que te falei. As leis concernentes a armamento de organizações privadas evoluirão, seja por livre e espontânea vontade dos governos ou pela mãe da evolução, a necessidade, que obrigará outros países a adotarem suas próprias organizações, senão, isso é o que terão de enfrentar, especialmente os países ocidentais, que serão os últimos a seguirem a tendência se não de atentarem, já que os fundamentos da ideologia capitalista vão contra isso. E tem ascensão de uma nova divisão global entre capitalismo versus Rússia e China, a China já se baseando no socialismo com características chinesas, com até mesmo o PCC, Partido Comunista Chinês, referindo-se a ele como, na minha interpretação das recentes falas do líder Xi Jinping o meio para alcançar o grande rejuvenescimento da nação chinesa. Esse patriotismo indefinido também surgirá cada vez mais na Rússia, inicialmente na forma de símbolos de apoio popular como o OZ até se transformar em um outro socialismo com características próprias, seja tendo ou não como base o chinês, e isso tudo, é claro, contanto que Putin segure o poder até lá, mesmo que seja enganando a opinião pública e derrubando os oligarcas das escadas e janelas. E tem cada vez maior influência da China e Rússia na África, que será vital para a economia global se os planos para tornar a região favorável a ser a nova fábrica do mundo tiverem sucesso, e quem está ganhando a corrida é a China, com investimentos muito maiores do que todo o Ocidente, para tornar toda a Eurásia e África a fábrica do mundo financiada e, se possível, controlada pela China, na famosa armadilha da dívida. Conclusão e teorias na verdade, vejo na corrida pela África a relação geopolítica mais importante do mundo no médio prazo, entre Rússia e China, determinando a união ou divisão dos dois países, tanto em exércitos privados e ideologia como em uma possível nova guerra fria, que, se fosse entre Rússia, Estados Unidos e China, a Rússia cairia rápido, provavelmente pela China. Mas se Pequim tivesse o interesse em forjar uma parceria sincera, dividiria o mundo em dois, comparável à Guerra Fria entre Estados Unidos e o RSS, mas dessa bem mais. Tense envolvendo o futuro da humanidade não só na Terra, mas no espaço, já que a corrida espacial terminou com a Apolo 11 pousando na Lua. Mas, ao meu ver, já começando novamente, a Rússia saiu da ISS, deixando-a majoritariamente para os países capitalistas, e a China lançando os módulos da sua própria estação, rovers para a Lua e Marte. Vejo no espaço o mesmo que pode ocorrer na Terra, dependendo da parceria ou não entre Rússia e Moscou, que dividirá o mundo em dois ou três partes até não saberemos quando, mas que podem também ser mil partes. Se a sociedade estiver tão estável quando os exércitos privados emergirem que movimentos separatistas surjam em todo o globo e qualquer pequena força militar comece a aclamar a própria soberania, transformando o mundo no mais autêntico jogo de estratégia em que se começa seu reinado do nada. Até se tornar um dos jogadores principais. Espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sino de notificações para me ajudar a produzir mais vídeos como esse.